Há 100 anos, São Paulo e Minas dominavam o poder financeiro e revezavam o comando do Brasil. Agora, os dois estados estão de novo, atrás do protagonismo. Mas dessa vez, querem conquistar a América. Dia 21 Palmeiras e Atlético Mineiro começam a buscar uma vaga na grande final da Copa Comebol Libertadores. E você acompanha a história sendo escrita aqui no SBT.